Olá, amigos da comunicação. Eu sou Anderson Escardoelli e esse é o Fala Editor. Demissão? Gabriela Prioli segue na CNN Brasil. A advogada e mestra em direito penal Gabriela Prioli segue como contratada da CNN Brasil. É, menos de uma semana após. Fazer reclamações à própria emissora, o programa ao qual ela participava o Grande Debate, o futuro de Gabriela Prioli na emissora foi definido. Definido e pode ser considerado até o desfecho como uma promoção a Gabriela. Ela que deixa o Grande Debate, né? a última participação dela foi no dia 27 de março, que teve aquela discussão ao vivo com o Gotino. Um, dois dias depois, no domingo, ela veio ao público nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, reclamar, dando indiretas ali ao próprio formato, ao demais, aos demais participantes do, do quadro, tomei Tomé Abduche, ao próprio Gotino, e sinalizando que poderia deixar a emissora. É, a direção do, do canal, entendendo essa reclamação pública dela como uma espécie de pedido, decidiu, oficializou a retirada dela do quadro Grande Debate e agora dias depois confirma que Gabriela Prioli terá um quadro de análise sobre política e atualidades em pleno horário nobre da TV brasileira, então imagina-se aí que ela comandará uma atração, né, um quadro aí na faixa noturna entre 8 e 10 da noite que é de fato o horário nobre e e essa questão aqui, além da TV, ela também atuará, e já a partir de agora, com comentários gravados exclusivamente para serem divulgados nas plataformas digitais da CNN Brasil, que mesmo antes de estrear na, na TV em, em 15 de março, tem investido desde o ano passado, desde abril, maio do ano passado, de 2019, tem investido bastante em Facebook, Twitter, LinkedIn, e desde que estreou de fato na televisão por assinatura do Brasil, também tem investido bem no YouTube. E é nessas plataformas que a Gabriela Prioli, desde já, estará inserida. E uma última análise, o que eu entendo de todo esse contexto, sinceramente, é, é a minha opinião aqui, não é... Essa parte não é, de forma alguma, informativa. É, é realmente o que eu acabei de dizer, é meramente a minha análise, a minha opinião sobre o caso eu definiria que a Gabriela Prioli trocou trocou ali quando a gente faz no, no, no jogo de cartas ela sabendo aí que em 3, 4 semanas ela de 12, 20 mil seguidores foi para 800 mil seguidores no Instagram né? angariou em dezenas de milhares de de novos fãs, de seguidores nas redes sociais e ela trocou, né? não estava muito feliz ali de participar do quadro, veio ao público reclamar, que eu sinceramente só não acho legal, veio ao público reclamar da emissora, dos colegas de trabalho, e a, a emissora, que é interessante ter alguém que até então estava fazendo a emissora ser ganhar repercussão, né? ganhar audiência orgânica, ganhar repercussão se tornar pautas ali em sites revistas a Gabriela Prioli deu revistas para deu, deu entrevista para Veja por exemplo é, para a CNN é interessante ter alguém como a Gabriela Prioli nesse sentido que se tornou uma influenciadora digital em seu quadro então ela reclamou do formato da atração que ela estava participando a emissora né, resolveu então Dá, dá o ok, aceitou o pedido dela, tirou ela do grande debate E agora juntos aí preparar, preparam uma nova, um, uma nova produção para Gabriela Prioli Imagino que sozinha, estrelar em pleno horário nobre da TV Essa é a minha análise Ela trocou indo às redes sociais reclamar da, da emissora A emissora logo se posicionou, confirmou que ela continu, continuava sendo funcionária da, da CNN Brasil, né? pediu seis, e aí nesses seis negociaram e encontraram essa melhor forma. Não, ela não vai sair da emissora, mas também não volta ao grande debate, terá um quadro para ir estrelar sozinha em pleno horário nobre da TV brasileira.